Os que confiam no Senhor São como os montes de Sião Que não se abalam Mas permanecem para sempre Como a volta de Jerusalém Estão os montes Assim o Senhor Em volta do seu povo Autoridade e poder Domínio em suas mãos Pois o Senhor é Deus O Senhor é rei dos povos Calo vale o dele a terra Dobre os joelhos e ergam as mãos Pois o Senhor é Deus O Senhor é rei dos povos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 Domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos, cali dele a terra, cobre os joelhos, e ergam as mãos. Pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos.